Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso encontro com pequenas práticas de Mindfulness para deixar o seu dia mais leve, para que você possa ter um pouco mais de bem-estar e possa gerenciar melhor as suas emoções. E aí você pode estar se perguntando, Lígia, como faz? né? A minha mente, ela é extremamente pensante e eu quero te trazer aqui como funciona o ciclo da meditação na sua mente, no nosso dia de hoje, tá bom? É um treino mental que a gente vai fazer. E o que, que você precisa entender? A gente sempre, toda a prática de Meditação Mindfulness fala. A gente vai agora, trazer a nossa atenção para a respiração. O que, que vai acontecer? Em alguns segundos, você vai distrair. É normal é humano, todo mundo distrai. Não é só você. E aqui está o grande segredo. Notar a distração e reorientar o seu foco para a respiração novamente. Este é o grande segredo e esse é o treino mental que a gente vai fazer hoje, tá bom? Isso faz como a musculação. Eu vou sempre respirar, distrair, notar a minha distração e voltar para a minha atenção. Combinado? Vamos lá para o nosso treino de hoje? Então, vamos para a nossa prática do dia. Encontre um lugar onde você se permita pausar por alguns minutos. Se você estiver sentado numa cadeira agora, apenas observe a sua postura, desencoste um pouquinho do encosto. A gente vai fazer um treino mental. Não é um relaxamento e para isso a gente precisa de postura. Então, mesmo sentado, em uma cadeira, traga toda a sua atenção para a respiração, observando a sua postura. Ao inspirar e expirar, abra o peito, alinhe a coluna, observa pernas, pés bem firmes no chão, mantenha suas mãos sobre os joelhos. Inspire, expire tranquilamente e faça três respirações bem profundas, no seu ritmo. E se pensamentos surgirem, apenas reoriente a sua atenção para a respiração neste momento. Inspira e observa o ar entrando pelas narinas, passando pela garganta, observando se sua respiração é mais peitoral, mais abdominal. E se houve alguma distração, algum barulho, algum pensamento, apenas note e reoriente o mais rápido possível a sua atenção para a respiração. Observe com curiosidade todos os movimentos. Não existe necessidade de afastar os pensamentos, apenas os observe e reoriente a sua atenção para a respiração. E mais dois ciclos completos. E quando você estiver pronto.